Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Nós fizemos alguns vídeos no último mês, no mês de dezembro, para poder melhorar as vendas e fazer com que você pudesse melhorar os resultados da sua casa lotérica junto com o seu time. E a gente convidou de novo o Geraldo para poder fazer um vídeo agora e eu vou te falar por quê. Geraldo, você que é da Lotérica Copa 70, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Tudo bem com você, Neymar? Meu nome é Geraldo Lotérica Copa 70 Piracicaba. A gente está sempre junto aí, eu tenho um canal no YouTube. Quem tiver curiosidade pode assistir a gente, basta você, você digitar Lotérica Copa 70. E eu estou aqui à sua disposição mais uma vez nesse começo de ano, né, Neymar? Pois é. Para vocês que estão começando agora o ano junto com a gente e já assistindo esse vídeo para poder melhorar os resultados da sua lotérica, um feliz ano novo e ótimas vendas. Geraldo, como fazer para ter boas vendas de bolão? Sendo que a gente acabou de ter uma mega da virada que vendeu muito e a gente precisa vender agora, mas normalmente, mês de janeiro, aquela preguiça, não vende tanto quanto a gente gostaria que vendesse. O que, que a gente pode fazer para dar uma guinada e acabar com essa conversa de janeiro ter venda baixa? Você lembra, Neymar, que no ano passado, hum. em um desses nossos vídeos, eu falei tenha todos os produtos na sua lotérica, venda todos os tipos de bolões. Eu agora lembro, a... Geraldo, eu lembro. Mas, Geraldo, fala um negócio para mim. Hum. Se as vendas já são baixas, como é que eu vou ficar colocando um monte de tipo de bolão lá na frente? Não vai sobrar bolão? Não sobra bolão. E outra coisa, o empresário não pode ter medo de sobra, não pode ter medo de encarrem. E, aliás... Você tem que confiar no produto que você vende. Se houver um encalhe, o mundo não vai acabar. Você sabe o quanto a gente ganha de comissão e você Sim. sabe também que, de repente, pode dar algum prêmio. Não precisa ser um prêmio grande, mas pode, pode dar algum prêmio. Então, nós temos que pensar assim... E quem vende é prêmio, prêmio, né? E outra coisa importante... Quem vendia prêmio, inclusive você teve uma premiação bem alta no final do ano passado, ali oh, entre novembro Deus. e dezembro, você teve uma premiação meio alta na Loto Fácil, não foi? foi no dia, exatamente, 16 de novembro, eu vendi 15 pontos no nosso bolão da Loto Fácil, um bolão com 18 dezenas, e a, a parte mais legal é que deu para quatro ganhadores... Cada um recebeu 605 mil. Só que a lotérica a Copa 70 pagou 708 mil, porque era um bolão combinado, bolão com 18 dezenas. Então deram muita, deu prêmio com 14, com 13, com 12. Eu sei que somou mais 103 mil reais. Como é que você faz um essas combinações? Como é que você faz isso? Você usa algum sistema... Eu uso... Não, Neymar, olha, a, a loto fácil, ela, ela é tão fácil que não dá para você ficar estudando dezenas que mais saem, que menos saem. Você tem mais equipe pelo feeling mesmo, dá uma olhadinha, fazer algo assim que realmente seja interessante. Mas o mais legal, pensa hum. comigo, a Mega da Virada já correu, as pessoas jogaram muito, muito. foi o maior prêmio muito. da história. E detalhe, quando você joga muito, a estatística diz que ganha-se muito também, nem que seja um prêmio pequeno, mas aumenta a premiação. As pessoas vêm sedentas para querer receber. É e a hora que você tem que falar, eu tenho produto. Eu tenho, olha, você ganhou tanto, leva esse bolão, leva esse bolão. Então você acaba oferecendo produtos. E de repente, vai que tem alguma coisa bem acumulada. E geralmente tem, por quê? Sim. Porque o pessoal se concentrou muito na virada e as outras loterias ficaram meia de lado. Então é a hora que você pode aproveitar para vender. Mas como é que você vai vender produtos se lá atrás você não, não investiu nesses produtos? Você só investiu na Mega Sena ou na Mega da Virada? Chegou janeiro, você fala, agora acabou tudo. Não, não acaba. que daqui a pouco você vai começar a falar, vai ter a dupla cena de Páscoa aí e vamos trabalhar em cima disso daí. Você pode ter certeza. É que nem, lembra, hoje talvez não, mas quando existia a Federal de Natal, que era um prêmio fabuloso, lembra disso? Lembra, tava muito a Federal de Natal, né? Muito. Quando corria a Federal de Natal, nenhuma lotérica tinha produto para vender, porque não tinha, todo mundo queria rápido. trocar o bilhete, aí você tinha que pegar bilhete para a semana que vem. Só que agora, com o jogo, não. Você pode oferecer produtos para hoje, para o sorteio de hoje. Então, vale a pena a gente não desanimar e erguer as, as mãos e mandar a bola para frente, Neymar. Né, você, assim, pelo que você está me falando, então, na verdade, ter... Um, ter... Vendas altas e grandes, como por exemplo, muitos lotéricos tiveram agora no último mês, na Mega da Virada, é uma construção durante o ano que você vai fazendo, educando o seu cliente a cada vez jogando mais e cada vez jogando mais escalonado, valores maiores. Está certa a linha de raciocínio? Totalmente certa. E o grande detalhe, você tem cliente para todos os tipos de bolões. Você pensa que não tem fala, não, esse bolão eu não vou conseguir vender aqui. Mas tenta. Aí entra a palavra parceria. Você não pode fazer sozinho? Geraldo, posso deixar exposto na minha lotérica esse bolão? Lógico que pode deixar. Pô, sem problema nenhum. Para você testar o seu cliente. É impossível que uma lotérica só tenha clientes de baixa renda. Você sabe que não é assim. Não, tem clientes não. de médio, alto, tem. você sabe que ele é. Tem um você... empresário, tem o dono da mecânica, tem o do... Isso, aquele empresário. Um dono. O advogado, sabe... o doutor, Olha, sempre impressionante. tem. Impressionante. É eu vou te contar uma historinha curtinha. Deixa eu te contar um negócio rápido aqui. Conte cara. pra mim. Vou contar um negócio pra você. Muitas vezes as pessoas acham que não conhecem comprador de bolão, né? Hum. Cara, quando eu vou no médico, eu anoto o número do médico e falo pra ele, eu não vou te ligar para emergência. Sabe o que, é que eu vou te ligar? Ofereceu hum. oferecer o bolão. Você acredita que dificilmente alguém fala, não, não anota porque eu não jogo? Ele Exato. sempre passa o telefone dele, o WhatsApp, e ele fala, oh, quando tiver acumulada, pode me avisar que eu quero. Ou seja, eu fui no médico para poder ser atendido por um motivo qualquer, uma questão de doença, ou às vezes um check-up de verificação, mas agora eu tenho no meu telefone a agenda do meu médico para poder utilizar para poder vender balão para ele. E com certeza ele <risos> não vai dizer não para você de maneira alguma. Ah, Porque vai te dar alguma coisa. Cara, e sabe qual que é o maior barato? É porque assim. Muitas vezes ele não está esperando porque ele está o dia inteiro no consultório, porque normalmente médico rala bastante. Então, o cara, tá, ou está no hospital, ou está no consultório, ou está fazendo cirurgia, ou está fazendo alguma coisa, ou está estudando, ou está cuidando da família dele. Então, ele é o tipo de pessoa que não tem tempo para ir na lotérica. Mas ele é o cara que compra bolão de cota de 200, de 300 reais. Ele compra. E eu estou falando isso porque eu vendo. Porque eu vejo acontecer um negócio. Ah, mas você está numa cidade grande, numa cidade de 200 mil habitantes. Ó, pera aí um pouquinho. Primeiro, para quem está em São Paulo, 200 mil habitantes é um bairro. Você sabe o que eu estou falando. Então, assim, nós estamos numa, numa cidade que nós temos muitas lotéricas. Então, na verdade, o mercado existe em todo lugar, porque quase todas as cidades têm médico. Qualquer vizinha de Exato. 10, 15 mil habitantes já vai ter médico. Tem advogado, tem o dono da empresa, tem... tem tem, tem cliente, cara. Isso aí que você falou é verdade. Mas e o que, que eu deixo lá na porta da minha lotérica? O que, que eu deixo lá no meu guichê estampado para poder vender? Bolão do dia de sorte vai vender? Vai vender com... Ó, faça o teste, faça o teste. Diga, faça me dá um exemplo placa. de um bolãozinho para poder vender de dia de sorte, por exemplo. Olha, é. é me diz questão... não me precisa me falar em valor. Quantas cotas e quantas dezenas você recomenda para começar, eu que não tenho cliente nenhum de dia de sorte tá. de bolão? Você tem que fazer volumes, tem que chegar e mostrar para ele uma, uma fita com muitos jogos. Então o que você faz? Você faz jogos pequenos e você coloca a fita para ele se impressionar com o tamanho da fita que você colocou lá. De repente ele vai olhar aquele monte de jogos, exemplo, 10 jogos de 8 dezenas, para o dia de sorte, ele vai ficar encantado com aquilo ali, ele fala, nossa, quanto jogo por esse valor apenas, então para quem está começando é muito importante você colocar vários jogos com poucas dezenas, depois você vai é, é, mostrando para o seu cliente que vale Entendi. a pena, não, não essa fita longa, simplesmente um jogo com mais dezenas, mas o começo é sempre com volume, volume é bom porque não é caro e chama atenção. Podemos fazer um vídeo falando sobre como começar, já que você está falando então dessa, dessa quantidade de diversos bolões diferentes um do outro, para a gente poder fazer, aumentar as vendas agora em janeiro, eu gostei da dica. Vamos fazer um vídeo para a próxima semana falando sobre isso? De como poder. começar a introduzir o pensamento de bolões e ir subindo ele aos poucos dentro da lotérica? Lógico, Neymar, na hora você que você quiser... Cara? Tu fechou que esse vídeo já estourou o tempo para todo <risos> Mais uma vez estouramos um vídeo. <risos> aí. Um grande abraço para você. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez, Geraldo, por tá estar participando claro. com a gente desses vídeos. Toda semana junto com a gente para os nossos lotéricos. Tudo de bom. Para você que está acompanhando o vídeo até agora, desculpe porque a gente demorou um pouquinho, mas você viu, o assunto vale a pena porque a gente precisa aumentar as nossas vendas e melhorar os resultados da nossa casa lotérica. Mais uma vez eu quero te agradecer, se você quer receber o nosso conteúdo exclusivo, basta enviar a palavra VIP para esse número que você está vendo aqui na tela, que a gente vai te adicionar numa lista para você sempre se manter atualizado com informações a respeito para melhorar as vendas e a produtividade da sua casa lotérica. Um abraço, sucessos e produtividade!